Será que Jesus incentiva os seus discípulos a serem caçadores de recompensas? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar um texto no Sermão do Monte em que Jesus nos ensina a respeito de recompensas celestiais. Então vem comigo em Mateus 6 verso 1 em que ele diz assim Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Então olha que interessante, Jesus está mostrando aqui que existem pessoas que costumam fazer as suas obras e mostrar para todo mundo para serem recompensados pelos outros. São pessoas que ficam procurando um aplauso, uma curtidinha e Jesus nos ensina aqui a fazer as coisas certas pelas motivações corretas. Então ele nos diz que devemos procurar, junto ao Pai, que Ele nos recompense de maneira celestial e não a recompensa que a gente acumula aqui na Terra. E ele vai agora, na sequência, dar diversos exemplos para a gente. Por exemplo, quando ele diz assim, Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas. Palavra que no texto grego original também significa fingido Ou seja, uma pessoa que atua Em que literalmente eu posso traduzir ela por ator Então ele diz assim para a gente não ser como os hipócritas Para serem elogiados pelos outros Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa E aqui Jesus está dizendo para a gente que não é para ficarmos contando para todo mundo Aquelas boas ações que fizemos por exemplo quando demos esmolas para as pessoas não podemos ficar dando testemunho a respeito disso porque devemos procurar a recompensa que vem do pai e não a recompensa que vem uns dos outros isso quer dizer que não é suficiente ajudar uma pessoa necessitada se não fazemos isso pelas motivações corretas e aí Jesus nos ensina como então devemos dar as nossas esmolas Ele diz assim mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então aqui existe uma coisa bem importante. Deus está vendo todas as coisas, a gente não precisa, necessariamente, entregar a Ele uma oração dizendo Pai, você viu como eu ajudei a pessoa necessitada, porque Deus Ele é onisciente, Ele é consciente a respeito de todas as coisas que estão acontecendo no oculto, todos os nossos pensamentos e as nossas ações não fogem da vista de Deus. E um ponto interessante aqui é que muita gente diz que não é para ajudar as pessoas necessitadas porque a gente tem que ensiná-las a pescar, mas a verdade é que as duas coisas podem ser feitas. A gente pode ajudar as pessoas e também ajudar elas a conseguir obter o seu próprio alimento, as suas próprias vestimentas. E isso também explica porque na rede dispensada dos Apriscos muitas pessoas costumam fazer doações de maneira anônima. Então, na planilha financeira da ONG, a gente acaba colocando o nome das pessoas como doador anônimo. Alguém poderia pensar por aí que agindo dessa maneira, muitas pessoas não vão querer fazer doações. Mas é claro que uma pessoa que queira colocar o seu nome para que todo mundo veja, a gente pode divulgar essa informação também para as outras pessoas. Lembrando que, se você fez isso para buscar os aplausos, o reconhecimento uns dos outros, então você já recebeu a sua recompensa. Mas se quiser ter a sua recompensa nos céus, é bom que você não fique tocando trombeta, ou seja, avisando todo mundo sobre o que você tem feito de boas ações uns para os outros. E Jesus também fala a respeito de orações, quando ele diz assim no verso 5, E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa." E aqui Jesus expõe os religiosos, que gostam de pegar o microfone para fazer as suas orações. Então, em todas as reuniões, eles fazem aquelas orações fervorosas para que sejam reconhecidos como homens de Deus. E existem aqueles ainda que ficam orando pelos cantos, de pé, colocando a cabeça no muro ou coisas do tipo para mostrar que são pessoas piedosas, que são pessoas tementes a Deus. Mas aqui a gente vê que, na verdade, uma pessoa que realmente teme a Deus, que espera encontrar em Deus as suas recompensas celestiais, não deveria agir dessa maneira. Então, Jesus dá uma dica como a gente deveria orar, quando ele diz assim no verso 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E aqui Jesus nos orienta que as nossas orações devem ser feitas em secreto, fechando a porta do nosso quarto. Se realmente estamos orando para pedir alguma coisa para Deus, então que isso seja feito sem mostrar para as pessoas que estamos orando, porque afinal de contas queremos buscar alguma coisa com o Pai Celestial e não com as pessoas que estão nos assistindo. E é claro que isso expõe muito da religiosidade que a gente vê por aí, porque os irmãos, de certa forma, gostam de ficar ajoelhados e de se encontrar em algumas reuniões, de vigílias e tal para fazer as suas super orações mas na verdade isso raramente acontece nas suas vidas pessoais e por isso que Jesus está nos ensinando aqui como realmente podemos acumular recompensas nos céus e isso mostra para a gente que a nossa busca por Deus não deveria se resumir em estar em um lugar de reunião para buscá-lo em oração isso pode ser um templo como as pessoas costumam chamar ou mesmo as sinagogas modernas de reunião porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas Ele habita naquilo que Ele mesmo construiu com as suas próprias mãos para serem o seu templo de habitação ou seja, o nosso corpo isso mostra pra gente que não faz muita diferença onde nós devemos orar afinal de contas devemos estar buscando Ele o tempo inteiro não importa se vai ser na rua, se vai ser em casa, se vai ser no trabalho, se vai ser na escola a grande questão que Jesus está colocando à tona aqui é que mesmo se você estiver nesses lugares não fique mostrando para as pessoas que você está orando. Na verdade, procure fazer a sua oração em secreto. Haja como se você estivesse buscando a Deus como se fosse um agente secreto em que ninguém está percebendo que você está buscando a Deus. Porque esse é o caráter de uma pessoa que realmente teme a Deus e o busca de todo o coração. E falando sobre essas orações, Jesus continua dizendo para a gente aqui no verso 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então aqui existe outra denúncia a respeito de como os religiosos costumam orar. É muito comum encontrar pessoas que utilizam aquele objeto sagrado chamado de terço e que existem mão de bolinhas, que a pessoa vai passando as bolinhas contabilizando a quantidade de orações que são feitas. E as pessoas agem dessa maneira porque elas acreditam que por muito repetir, então elas serão muito ouvidas por Deus. Porque elas sacrificam muito, então Deus vai se compadecer delas. Mas como Jesus mesmo nos ensinou, Deus está buscando misericórdia e não sacrifícios. Muitas pessoas se relacionam com o Pai Celestial como se ele fosse alguma entidade espiritual em que você precisa oferecer alguma coisa para ele, para ele te dar algo em troca. Aquilo que também é chamado de barganha. Mas Jesus nos ensina aqui que o Pai Celestial já sabe o que a gente precisa mesmo antes da gente pedir. Isso não significa que a gente não deve pedir. Isso significa que Deus tem todo o poder e não devemos tratá-lo como se ele precisasse de alguma informação. Como se ele estivesse perguntando, tá? Mas o que que você quer? Como se Deus não conhecesse as nossas necessidades pessoais mais íntimas. Mesmo aquelas que ainda não desenvolvemos completa autoconsciência para saber o que precisamos e definitivamente o que nós queremos. E antes que alguém pense que eu estou tecendo críticas com relação ao catolicismo, na verdade Jesus diz isso também para os crentes, porque muitas vezes os evangélicos que a gente vê por aí costumam querer se encontrar em reuniões para ficar também repetindo uma oração decorada, que é a oração do Pai Nosso. E alguém poderia questionar que foi a oração que Jesus nos ensinou, mas Jesus não nos ensinou a orar o Pai Nosso como se fosse uma reza, para fazê-la de maneira repetitiva, como se ela fosse um tipo de senha, passe mágico para poder atingir as regiões celestiais, como se Deus fosse algum tipo de mago ou feiticeiro em que a gente precisa falar e recitar claramente e na sequência correta as palavras mágicas para conseguir abrir os portais, tanto que é por isso que na sequência a gente vê Jesus ensinando-nos como orar, recitando o Pai é Nosso, mas ele não fez isso para que a gente o faça de maneira repetitiva e robótica porque a maneira de se relacionar com o pai não é fazendo alguma coisa repetitiva porque imagina você como pai, você gostaria que o seu filho se relacionasse com você de maneira a sempre recitar um mantra quando ele quiser pedir alguma coisa para você? Será que algum pai gostaria que o filho se apresentasse a ele dizendo Pai terreno, como o seu nome é lindo, que seja feita a sua vontade na nossa casa e que o Senhor nos ajude a trazer a comida todos os dias e assim por diante. Você gostaria que o seu filho, todos os dias, entregasse para você palavras desse tipo? Será que esse é o tipo de relacionamento que Deus está querendo fazer com os seus filhos? Mas o significado que existe em cada um dos versos do Pai Nosso vai ficar para um próximo vídeo. E se você tem interesse em conhecer outras palavras de Jesus que também estão relacionadas com o sermão do monte, então dá uma olhada nessa playlist aqui. E a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!